Por que você nunca tem a roupa certa? Você se identifica com isso? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como nunca mais acontecer isso com você. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou idealizadora do meu atemporal. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se já! Aproveita e dá um like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai amar. E aproveita também e ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá bem fácil. É o arroba marcela damaso. Bom, se você acha que você não tem nunca o look certo, e ou não acha né, que você tem sempre uma roupa condizente para a ocasião do seu dia a dia, as ocasiões que você vive, trago boas notícias. Primeiro que você não é a única e sim tem como reverter essa situação. O que acontece é que essa pergunta né, que eu fiz, é, ela esconde uma outra pergunta. Então não é bem que você não tem o look certo. Será que você não acha que você nunca está bem vestida para as ocasiões? Você nunca se sente uma mulher bem vestida? Entende assim, o que é certo para você? Às vezes não é um look certo. É, você pode estar bem condizente, por exemplo, uh, uma reunião de pais ou num jantar a dois, mas você não se sente bem vestida e não tem nenhum problema com isso, porque agora eu vou te dar as diretrizes para nunca mais acontecer com você. Eu também já me senti assim, eu já me senti um peixe fora d'água e eu consegui resolver esse problema e eu vou te explicar como. Primeiro que assim, você consegue de fato bancar o estilo que você quer ter? Nossa, uau, né? Essa foi forte. Mas é isso mesmo, você se inspira em, toda, em várias mulheres super bem vestidas e estilosas, e você olha aquela blogueira e deseja ter aquele lifestyle dela, aquele estilo pessoal dela porque você acha muito bacana, tem nada a ver com isso. Mas isso vai te trazer algum benefício ou você só vai se sentir desconfortável? Porque muitas vezes isso é o que acontece. Eu falo por experiência própria, eu já fui assim. Não é uma coisa que eu estou inventando ou que eu estou achando, não é nada, não é um achismo. Isso é uma realidade. Eu queria muito ter um estilo de vida, me bancar, e eu vou contar mais pra frente o porquê. Mas eu não conseguia me bancar. Não conseguia bancar no dia a dia. Sabe aquela coisa de segurar o carão? Você foi numa e nossa, isso acontece muito. Você foi numa loja e aí vem um vestido super decotado. E aí você olha e fala: caramba, fiquei bonita. Mas será? Aí vem a vendedora. Mas você é maravilhosa. Olha esse colo. Você tem que mostrar mesmo aquela frase que eu odeio, né? Põe o peitos para jogo. E aí você compra. E aí você não consegue bancar, segurar o carão. Não segura o look. Muitas vezes é isso que acontece. E aí você não consegue segurar isso. mesma coisa é estilo de vida. Às vezes você tem um estilo de vida completamente diferente de uma de uma blogueira e você quer ter aquelas roupas. Nossa, muito legal assistir Sex and the City e imaginar que você é a Carrie Bradshaw. Você consegue sair na rua, na tua rua, pegar né, uma condução ou pegar o teu carro, e ir pro trabalho? Consegue bancar esse carão? Então vamos começar por aí. Eu por muito tempo quis sim ter o estilo das fashionistas. E eu assistia essas séries e me imaginava daquele jeito, usando aquelas peças e eu de fato comprava aquelas peças, mas eu não usava aquelas peças porque não tinha nada a ver comigo. E eu queria ser igual uma fashionista é, e eu me cobrava por isso, eu achava que eu tinha sim que ser igual uma fashionista que vai, que cobre todas as semanas de moda, que cobre a semana de moda de Paris se você não sabe como elas se vestem, né? A maioria delas, elas se vestem com roupas bem glamurosas, com roupas assim, com muita criatividade e que não condizia com o meu dia a dia de coordenadora de produto de uma lojinha no Jardins aqui em São Paulo. Não condizia, não tinha, é, não tinha glamour. Eu ficava numa sala minúscula, lotada de roupa, fazendo ficha técnica, falando com o fornecedor. Então, assim, eu não ficava, não me montava, não tinha ninguém, nenhum, não tinha um, ninguém de street style pra me parar na rua e me fotografar. Ou, não, não tinha, a minha vida era completamente diferente, zero glamour mesmo. Então, basicamente, eu ia de metrô pro trabalho, voltava pra casa no final do dia. Era isso. Eu não ia às grandes festas. É, eu não acompanhava né, a São Paulo Fashion Week, porque não tinha nada a ver com, com o estilo da, daquela loja. Simplesmente eu estava assim, tipo, muito fora daquela vida que eu queria ter, daquela daquele estilo pessoal que as mulheres que, que eu me inspirava tinham. Mas mesmo assim eu queria esse estilo super maximalista, cheio de criatividade, usando acessórios chamativos de grandes criadores, mas não tinha, né? eles, eles, eles estavam mesmo, assim, bem longe da, da realidade é, em que eu vivia, mesmo trabalhando com moda, mesmo trabalhando com estilo. E aí eu fico me perguntando como que eu ia me montar toda né? e descer a 9 de julho, subir Augusta para trabalhar, se você não sabe, ficar numa região central aqui, do, aqui de São Paulo. Como que eu ia conseguir? E Augusta, né, ela é bem... ela é uma ladeirona e eu subia para pegar o metrô. Nossa, eu lembro que naquela época minhas pernas eram bem fortes, porque era uma bela de uma caminhada. E não tinha, né, como eu andar de salto pela Augusta com aquela saia de tule ou com aqueles vestidos cheios de babados. Não dava, né? Eu sempre prezei pelo conforto. Mas assim, eu neguei, eu não vou negar pra você que eu, eu tinha, eu sofria muita pressão por trabalhar com moda e não me vestir de acordo com essas fashionistas, mesmo que o meu trabalho com moda não fosse o mesmo delas. E não foi fácil né, essa vida, até eu entender o meu estilo de vida, até entender o meu, meu gosto pessoal, é, entender que muitas, muitos daqueles elementos não cabiam né, no meu dia a dia. Mas tem uma hora que você tem que aterrissar a sua nave, né? Você tem que entender o que está acontecendo e saber que não, não tem milagre. E aí eu decidi seguir em frente, frustrada no início, porque eu não conseguia, eu não consegui segurar, me bancar né? daquela forma que eu achava que tinha que ser. E aí eu fui apostando né? nas coisas que, em elementos que eu podia, primeiro, né? eu achei que eu podia melhorar. Depois eu comecei a transformar E aí eu decidi que eu não ia mais usar nenhum desses elementos que não fizesse parte do meu lifestyle e eu apostei também é, em usar peças que tinham o meu estilo né? reforçavam o meu estilo e o meu conceito e reforçava naquilo que eu acreditava em conforto né? que estava assim para usar e ser... me sentir é, uma mulher bem vestida, uma mulher fashionista de tênis e aí eu ajustei alguns pontos né porque a gente precisa ajustar é, não é assim né que vai do, do de 0 a 100 não são é, etapas que, que te levam a, ao lugar que você quer ao estilo que você quer então o que, que eu ajustei eu passei a usar menos jeans eu usava assim sabe agora na quarentena tô gravando esse vídeo em 2021 ainda estamos numa pandemia em meio à pandemia que muita gente passou a usar mais calças mais confortáveis e moletom, eu usava jeans. E eu usava muito jeans. Tudo que eu fazia era com jeans, e aquele jeans é, super justo, super ajustado, um jeans mais é, skinny, enfim. Eu troquei, né, não que eu deixei de usar, porque, como eu sempre falo, não existe Marcela sem jeans, mas eu comecei a incluir mais alfaiataria, comecei a incluir mais camisaria, peças com tecidos mais... É, esses planos mais sofisticados, passei a adotar o tênis, né? primeiro a sapatilha, depois o tênis. E assim, é, sempre os tênis é, que tinham a ver com o meu estilo. Né? E eu fui ajustando o meu, o, os elementos que compõem o meu estilo né? hoje. E aí foi dessa forma que eu construí o meu estilo atemporal, né? com as peças que eu já tinha no meu closet. Eu só precisava realmente entender essas peças entender como, ela, como eu usaria essas peças de uma forma que fosse minha, né? que tivesse o meu gosto e que me deixasse bem vestida, como eu achava que as fashionistas da fila A da Semana de moda de Paris se vestiam. O problema de toda mulher que acha que está sempre vestida de forma inadequada é que ela tenta se encaixar nas regras de moda que são impostas pelo próprio mercado de moda, não vou negar. Ou por supostamente quem acha que entende de moda e que aí fica ditando essas regras, fazendo com que é, todas as mulheres sejam incluídas numa mesma caixinha. Não existe fórmula mágica, não existe estilo perfeito, eu sempre falo isso. O que existe é um estilo próprio, que você se sinta bem vestida, atraente, sinta da forma que você quiser, da forma que você desejar. A outra pergunta que eu vou deixar para você é você prefere, e assim, não tem certo ou errado, tá? Não tem. Eu só quero que você reflita. Você prefere é, ter um estilo, né? Segurar esse estilo pessoal que você, sei lá, passa o dia se inspirando ou você prefere criar um estilo atemporal que não tem regra, não tem prazo de validade? Um estilo que permite ser quem você é a qualquer hora, qualquer momento e em, em qualquer ocasião. Muito importante né, frisar isso. Se a sua resposta foi, né, eu quero sim bancar esse carão, banque. Mas segura, saiba que não vai ser uma coisa fácil e que você não vai ser você. Porque você está buscando, pegando o estilo de outra pessoa que tem um estilo de vida completamente diferente do seu. Mas se você quiser um estilo... Livre de regras, no estilo atemporal, você pode começar pelo autoconhecimento. Eu sempre falo de autoconhecimento porque ele é a base para você entender qualquer estilo. Não tem como eu chegar para você e falar ah, você tem um estilo dramático urbano. É muito bonito falar isso. Porque quando você digita isso no Google, ele vai trazer mulheres maravilhosas usando peças maravilhosas. Você não sabe onde ela está, por que ela está assim, é uma Foto, né? É uma imagem. Então, não dá para eu te encaixar nisso. Primeiro que eu não te conheço. Por isso que eu sempre falo de autoconhecimento. É você que vai ver. No, no meu curso, não tem como eu falar, né? A, a, as minhas alunas não saem falando, ai, o meu estilo é isso, isso, isso e aquilo. Não, elas se descobrem lá dentro. É uma jornada de autoconhecimento. É um mergulho em você mesma. para você se conhecer. Conhecer o que você gosta e o que você não gosta tudo em você comunica, eu falo em autoconhecimento porque tudo em você comunica e você pode escolher o que você quer comunicar, você não precisa sair sendo um, um poço de tendências né, ambulante, uma revista de moda ambulante, você não precisa disso, você vai escolher, olha eu quero ser é, isso, aquilo, eu quero comunicar mais a minha autenticidade, sabe? eu quero que você vá além das tendências. Eu quero que você use as tendências de uma forma autêntica. Eu quero que você use essas tendências por mais tempo. Que você se identifique de verdade com a peça que você vai usar. Com a peça que você vai ali comunicar. Você pode comunicar sensibilidade, você pode comunicar força, sensualidade. Isso vai ser você que vai definir. E você não precisa pegar um e querer comunicar sempre. Tem dias que eu quero comunicar só conforto e paz ponto. Eu vi esses dias uma, uma, né, uma abençoada no, no Instagram falando que, ah, imagina, me, é, a gente vê a, a, a consultora toda bonita aqui, mas lá fora ela tá toda desleixada, toda largada. E o que, que você tem a ver com a vida da consultora? Qual que é o problema? Gente, A gente se veste da forma que a gente quer. Se você não quer comunicar nada um dia, seja livre para não comunicar nada. Que isso? A gente não pode viver em prisões, não. Então, o que eu, eu, o que eu gostaria que você fizesse é que você colocasse é, mais o teu gosto do que a tendência. Comunicar mais a tua autenticidade na forma como você se veste, pode ser na, na forma como você vai prender o cabelo, como você vai soltar o cabelo, no batom, na maquiagem, por né, por completo, numa bolsa, no num sapato, numa calça, numa saia. Isso vai depender de você. E quando eu falo isso, eu falo pra você ser proposital. Tá? Quando eu, eu decidi é, usar o conforto ao meu favor, não foi assim, ah, eu vou comprar um tênis, sabe? Ah, um tênis de academia e vou tentar incluir. Não, eu quero um tênis bonito pra caramba. Eu quero a melhor sapatilha. Eu vou fazer isso assim com intenção. Porque aí isso nunca me deixa... Um peixe fora d'água. Quando eu vou ao casamento, eu não gosto de vestido muito... É, vestido longo, cheio de pedraria, muita renda, né? Eu, eu não gosto disso. Eu gosto mesmo de um, um visual mais mínimo. E eu encontrei um vestido maravilhoso com tudo que, eu, tudo que eu gosto. Então, ele é mais compridinho na parte de trás, mas assim, ele é um pouquinho assim, acima do joelho. E ele é todo solto, na frente não tem nada é só um vestido preto e ele tem assim alguns detalhes no tecido mas assim não brilha não tem nada e aí ele veio até com um colarzinho até bonito assim um mix colar bem fininho né que aí já preenche essa parte que não tem nada atrás dele é inteirinho de paetê mas assim ele é todo preto então não fica muita informação e tá na parte de trás para mim fechou Coloco com o meu escarpão super brilhante que eu tenho. Gente, eu não tenho várias roupas, porque eu não vou a muitos casamentos, a muitas festas. É a minha realidade. E um brincão, cabelo, maquiagem, acabou, é isso. Eu não me sinto um peixe fora d'água, porque eu faço de forma proposital. Ah, eu não gosto de, de vestido longo, ah, mas eu vou usar um assim. Ah, mas, não, eu não gosto acabou, não vou. Eu vou com o que? Eu me sinto bem. Aí você vê, tem as madrinhas, aquele povo, bacana, eu estou me sentindo bem com o meu vestido daquele jeito. É isso. Da mesma forma, a mulher que precisa se vestir de um jeito formal. E ela não quer abrir mão do conforto dela. Vai usar uma rasteirinha? Usa a rasteirinha, mas uma rasteirinha, sabe, bonita. Não é aquela que você pagou vintão, é uma rasteirinha bonita. É aquela racerinha que vai fazer jus à tua vestimenta, ao teu ambiente de trabalho, ao teu cargo. Ou se você consegue ir de tênis, compra um tênis legal. Não adianta você comprar aquele tênis da academia, aquele que é super colorido e tem um monte de coisa, quando ele não vai casar com o resto do seu guarda-roupa profissional. Então, vista em peças assim. Não subestime o visual de uma peça que você gosta, que te faz sentir bem, só porque ela não está na moda. Porque é exatamente isso que faz com que você seja autêntica, que você seja diferente, que você seja estilosa. Se puder te dar outro conselho também, é um conselho que eu dou sempre. Mantenha o seu guarda-roupa sempre arrumado, sempre organizado, para que você consiga fazer looks de forma muito mais fácil, muito mais rápida. E looks que você sinta bem. Não que você acordou pela manhã e falou, ai vai é essa mesmo porque, nossa, olha, olha essa zona. Vai essa roupa mesmo. Entende a diferença? É um conjunto de elementos. E é lógico. Tenha um guarda-roupa inteligente. Você vai precisar de um guarda-roupa inteligente. Por quê? É ele que vai é, te dar a base, que, que você vai conseguir coordenar suas peças e se sentir bem vestida. Sabe? Com aquelas peças que você investiu. Então... É muito diferente eu falar assim Ah, eu, eu gostei dessa peça Eu trabalhava num lugar que era muito engraçado Que elas falavam assim Ah, você gostou dessa? Ah, gostei Ah, gostei, mas não amei Eu achava engraçado isso, né? Porque... Ah, eu gostei, mas não amei. Depois eu fui entender, né? Eu fui racionalizar o negócio. Você tem que ter peças que você realmente ame. Que é aquela peça que você fala. Você abre o teu guarda-roupa e fala, eu gosto de tudo que eu tenho. Eu me sinto muito bonita com tudo que eu tenho. E conforme eu vou coordenando, eu vou ficando mais bonita ainda. Isso é muito legal. isso, isso é que é um guarda-roupa inteligente. Não é um guarda-roupa limitado por peças, ou limitado por cor. Não é nada disso. É um guarda-roupa que você... É, se vê bonita sempre, que você se vê bem vestida sempre. E dá para fazer isso? Sim! Dá para você ser original, dá para você ter liberdade, dá para você ter um estilo temporal sem regras e sem prazo de validade. Isso é muito importante. O que eu tô falando aqui não é utopia. Hoje o meu closet, graças a Deus, é inteligente e as minhas peças coordenam. Gente, às vezes, eu nem olho no espelho. Tem uma coisa muito rápida, eu já sei, sabe? Também é muito importante você saber quais são as suas peças-chave. Vou deixar linkado aqui, tá? Vou deixar no card aqui o vídeo que eu falo sobre peças-chave. Então, eu já sei quais são aquelas que, que vão me deixar, assim, sabe? Bonita mesmo, bem vestida. Pego, acabou. Eu sei que tá bem. Eu não preciso ficar olhando no espelho toda hora e ficar pensando. Será que tá bom? Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Porque são todas as peças que eu gosto bastante, são todas as peças que eu amo. Eu quero que vocês tenham isso também. Então, se você hoje não se sente uma mulher bem vestida, começa a se perguntar por quê. Às vezes o que te atrapalha também são essas inspirações. Você se inspira tanto que você fica assim, sabe? Fechada, que você não consegue ver que o teu estilo é legal pra caramba. Você só precisa adaptar algumas coisas. Mas isso você só vai conseguir com muito treinamento, muita informação e autoconhecimento. Eu espero que realmente você tenha amado esse vídeo e tenha deixado o seu like aqui. Se você gostou muito, muito, muito, compartilhe esse vídeo com o um máximo de mulheres para que elas também se sintam bonitas e bem vestidas. A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!